você vai entrar no site do TSE, tse.jus.br, eleitor e eleições, depois você vem aqui em certidões, escolhe aqui a sua certidão de crimes eleitorais, digita todos os seus dados, após você preencher todos os seus dados, clicar em não sou um robô, vai emitir a sua certidão de crimes eleitorais. E aqui está a sua certidão. Abre-se uma janela para salvar e aqui está a sua certidão. Um abraço, até o próximo áudio ou vídeo.